O modelo Tales Newton Gomes Alvarenga Soares, que morreu após desmaiar durante desfile neste sábado, 27, teve morte súbita sem causa determinante aparente, informa o boletim de ocorrência. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita a esclarecer. Laudo Necroscópico apontará o que o matou. O rapaz, que tinha 25 anos e era conhecido como Thales Cota, caiu na passarela da 47 São Paulo Fashion Week SPFW, durante desfile da grife óptica na zona oeste de São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o momento em que Thales cai e é socorrido por bombeiros ainda na passarela, veja acima. Após o desmaio, ele foi levado de ambulância para um hospital, mas, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, o modelo chegou sem vida à unidade médica. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Rogério Gomes da Silva, agente do modelo, declarou no 14º Distrito Policial, DP, em Pinheiros, que Tales teve um mal-estar e veio a cair na passarela, tendo uma convulsão. Segundo Alexandra Soares, irmã do modelo, falou a reportagem, o atestado de óbito de Tales informa que a causa da morte dele é indeterminada. Alexandra disse que não sabe o que matou seu irmão, mas fez questão de dizer que ele não sofria de anorexia, nem usava drogas. Eu quero esclarecer essas inverdades que estão dizendo sobre ele de drogas, anorexia, isso realmente não existe, disse Alexandra Soares. Ele fazia crossfit, yoga, meditava, não usava drogas, tinha uma alimentação super saudável. É difícil entender. Só mesmo quando a gente tiver o laudo na mão para saber o que realmente aconteceu. Existem várias especulações. Estão dizendo várias inverdades, como por exemplo, que a causa foi anorexia, droga, veganismo, estresse ou, ainda, porque não ofereceram lanche vegano antes do desfile. Umas coisas absurdas, contou a irmã. De acordo com Alexandra, a família acompanhava o desfile através das redes sociais quando foi surpreendida por gritos da plateia e a interrupção da transmissão. Nesse momento, a família imaginou que o modelo havia tropeçado ou caído durante o desfile até que o diretor da agência telefonou informando que era algo grave. Ele pediu para alguém da família vir para São Paulo porque a família é toda do interior de Minas e disse que ele não iria resistir, pois estava tendo paradas cardíacas e não estava conseguindo estabilizar. Dentro de 10 minutos ele me ligou me dando a notícia de que ele não tinha resistido e que o médico disse que ele poderia ter um mal congênito, relembra a irmã do modelo.